Bom dia! Olá para você que acompanha a programação da TRT-FM. Eu sou Sinara Alves e está na hora do TRT Entrevista. Hoje a gente fala sobre a Semana Nacional do Trânsito, realizada de 18 a 25 de setembro. O objetivo é promover um trânsito mais seguro. Para falar sobre a campanha, a trt traz o agente de trânsito de Cuiabá, Marcos Roberto Romero Garé. Ele é do setor de educação da CEMOB, a Secretaria de Mobilidade Urbana. É formado em administração de empresa e pós-graduado em direito de legislação de trânsito. Já trabalhou em projetos educativos como agentes mirins de trânsito, motorista exemplar, Motoeducação educação e volta às aulas. Marcos, seja bem-vindo à TRTFM. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Estamos na Semana Nacional de Trânsito, que tem por objetivo deixar o trânsito mais seguro. Marcos, quem são os responsáveis pela segurança no trânsito? Bom, na verdade, se a gente for analisar a responsabilidade, a responsabilidade é de todos, né? Tudo parte da primícia da educação. Então, qual que é a nossa preocupação com respeito a isso? Aproveitando a Semana Nacional do Trânsito, a gente vai focar muito em atividades externas com os agentes. Os agentes estarão, por exemplo, entrada e saída de escola. Por que que a gente é, é, direcionou essa situação de entrada e saída de escola? Os pais eles são responsáveis por dar exemplo aos filhos. Muitas vezes o que a gente vê em Cuiabá por uma questão de muitas vezes pressa ou necessidade, os pais acabam é, estacionando em fila dupla, né? Ou por exemplo é, querendo ah só um minutinho, aquela famosa expressão só um minutinho, né? E desembarca o filho no meio da, da, praticamente no meio da rua. Isso é uma situação de extrema preocupação. E também uma reclamação de muitos motoristas da cidade de Cuiabá. Então, a CEMOB ela vem é, tendo essa preocupação de dessa semana especial, embora a gente já faça isso o ano todo, a gente vai intensificar nas escolas com os agentes na rua entrada e saída. Da, dos alunos nas escolas, nas principais escolas onde tem os principais problemas de trânsito, para que eles possam estar tá orientando, educando é, esses pais, os motoristas, né, em especial, em geral também, para que eles possam tentar pensar numa situação, nessa situação, porque o trânsito é, não é, é cada um por si, é que nem um... É doado cada um no seu quadrado, né? Então, quando ele está no trânsito, ele tem que pensar no quadrado do lado, ou seja, no motorista que tá do lado, que é o um companheiro também, que também tem suas responsabilidades. Então, a Semana Nacional do Trânsito, vai tá, a gente vai estar tá focando nas atividades externas com os agentes. O trânsito é uma das principais causas de mortes entre jovens brasileiros. O que está por trás disso e qual conselho você deixa para essas pessoas? É, infelizmente, né? Infelizmente, a, a, as coisas acontecem dessa maneira. Muitas vezes a imprudência, a pressa, a falta de querer, é, de pensar no próximo, né? Infelizmente, tivemos essa semana, inclusive, até a gente estava comentando isso aqui fora do ar, um acidente de um jovem que veio a falecer, ele estava numa Honda Biz e bateu em alta velocidade na traseira de um carro, né? Pelas imagens, a gente vê que aquela via comporta 30 km por hora. Então, eu, provavelmente, ele veio a falecer porque estava em alta velocidade e bateu a cabeça no, no carro da frente, né? Então, o que acontece hoje, muitas vezes, é responsabilidade. Por mais que... Qual é a sugestão que a gente dá? Por mais que a pessoa é, esteja atrasada ou com problemas pessoais, quando você está no trânsito, você precisa é, respeitar as leis de trânsito. Não é porque é bonito, é porque é legal. É porque é legal. É porque, é o que a gente viu hoje nessa situação, infelizmente, nossas condolências à família, né? infelizmente, uma vida que se vai. Mas é porque é perigoso. Então, se existem leis, obedeçam. Se a gente obedecer, por mais que tenha acidentes, talvez não vai ocasionar um acidente fatal como esse que veio a falecer, que causa uma grande dor à família. Você está ouvindo o TRT Entrevista. Estamos falando sobre a Semana Nacional de Trânsito e como tornar o trânsito mais seguro. Nossa entrevistada é o agente da CEMOB de Cuiabá, Marcos Roberto Romero Garé. Marcos, apesar da importância da faixa de pedestre, a gente sabe que muita gente não respeita essa sinalização. O pedestre muitas vezes não consegue confiar que o motorista vai parar e outras vezes a própria faixa é apagada ou mal sinalizada. Como a gente pode garantir maior segurança tanto para o motorista quanto para o pedestre? E tem algum canal para informar a falta de sinalização? Sim. Vamos lá, vamos por partes, né? Nós temos é... a primeira questão é comportamental. Então, com respeito a pedestres que atravessam, atravessam fora da faixa. Não é comum, aliás, não é incomum a gente olhar várias e várias pessoas com uma faixa de pedestre a 20 metros dela, mas por, por uma questão é, de facilitação, ela vai atravessar num lugar onde ela tá. Ela não quer andar 20 metros para poder atravessar na faixa. Então, essa é a primeira questão, né? Educação não é só com motorista, é pedestre também. Então, é comportamental. A segunda, que é dica de segurança. Você está numa faixa de pedestre... É, o motorista é obrigado a parar. Mas é, vamos chegar numa situação, vamos numa situação hipotética em que ele não está prestando atenção, ele está concentrado, olhando para frente. Como é que a gente pode contribuir? Como é que a gente pode contribuir para que ele possa visualizar o pedestre? Quando você chega perto da faixa de pedestre, ou você põe o pé na faixa de pedestre, sinaliza para ele, ou você estica a mão, sinaliza a sua intenção tem aqueles videogames antigos que a pessoa que o, o bonequinho fazia 90 graus assim né e já virava né alguns fazem isso achando que você tem que frear que se vire para frear né e não é bem por aí acho que a questão da educação inclui também a sinalização tem dá essa intenção né mostra essa intenção para o motorista fazendo assim a gente vai conseguir uma segurança um trânsito mais seguro e tem algum canal para informar se houver falta de sinalização sim nós temos o fiscalizap o Fiscalizap, ele tem um número, tá? Deixa eu pegar aqui para você, ó. Fiscalizap. Ele, o número dele, quem quiser anotar, 999467642. 999467642. Então, esse é o número do Fiscalizap. O que, que esse número faz? Qualquer situação irregular que você vê... Um carro estacionado em lugar é, errado, você tira a foto e manda para a central. A central imediatamente vai acionar um agente na rua que ele vai estar tá pegando e fazendo essa ocorrência, né? Fazendo essa ocorrência. Esse número é muito importante, funciona, mas funciona muito bem. Então, quem quiser pode pegar e ligar para o Fiscalizap aí. Para terminar, vamos falar sobre excesso de velocidade e álcool. Nunca é demais reforçar que esses são os grandes vilões da segurança do trânsito, não é mesmo, Marcos? É, verdade. Excesso de velocidade, talvez uma das causas mais frequentes em Cuiabá Varzea Grande, na verdade, é no Brasil todo. No Brasil todo. Mas se a gente pegar aqui, por exemplo, é, pegar um exemplo claro. É, é, infrações por radar. Infrações por radar. Somente no mês de julho, aliás, mês de agosto, que eu estou com a referência mês de agosto, que é o mais fresquinho ainda, a gente teve aqui, nós temos 659 mil e seis veículos entre Cuiabá e Várzea Grande, sem contar os veículos que circulam de fora, que vêm de outras regiões, que estão circulando aqui em Cuiabá e Várzea Grande. Dessas, desses 659 mil, foram aplicadas 101 mil multas. 101.556 multas por radar, somente em agosto, que corresponde a 15,4% dos condutores. Isto é exclusivamente de radar e semáforo. Então, olha a situação. Mais uma vez, estamos falando aqui de comportamento, de educação. Nada, a gente não vai conseguir nada, não existe projeto milagroso se, a, se o, o motorista não tiver a consciência adequada. No TRT Entrevista de hoje, falamos sobre a Semana Nacional de Trânsito e como tornar o trânsito mais seguro. Nosso entrevistado foi o agente da CEMOB de Cuiabá, Marcos Roberto Romero Garé. Marcos, muito obrigado por ter atendido nosso convite. A gente agradece, estamos à disposição. Essa foi mais uma edição do nosso TRT Entrevista. Se você chegou agora, acompanhou apenas uma parte do nosso bate-papo,